Oi gente, tudo bem? Nós queremos anunciar com muita alegria, com muita animação, que a gente vai fazer pela primeira vez esse ano vlogmas. Se você não sabe o que é, <risos> é basicamente a gente vai postar um dia, um vídeo por dia é, até o Natal, do dia 1 hoje. É... Hoje hoje, no dia 1 até o dia 24, que é o Natal. A gente nunca postou um vídeo por dia, então a gente não sabe como vai ser. Mas a gente espera que vocês se divirtam, que vocês gostem, que vocês participem bastante nos comentários e tudo uhum. mais. E, e que venha o Natal. Feliz tempo de festas. Uhul! eu Tenho que confessar uma coisa para vocês: esse ano nós nos rendemos a uma árvore artificial. Ou eu esperava até começo de dezembro, metade de dezembro, para enfeitar, ou hoje tinha que achar um, né, uma solução. Então a gente comprou uma árvore artificial. Hum, a gente comprou até um presentinho para ele. Você tá olhando o papi? Você tá me usando como apoio para olhar para o papi. Vamos a little bit quem não assistiu esse vídeo ainda eu vou colocar o link aqui em cima o vídeo do ano passado a gente mostrou que a gente comprou uma árvore tô escura, né? a gente comprou uma árvore que não cabia na nossa casa <risos> ela era muito grande e... e daí a gente foi, foi uma... uma saga inteira pra conseguir fazer a árvore caber dentro de casa mas eu acho que esse ano... Foi um sucesso, né, amor, a escolha da árvore? Eu estou bem contente. Então, a gente já começou, já começou não, a gente já enfeitou a nossa casa para o Natal, né? Eu digo já porque eu sei que para muita gente ainda está cedo, para mim tá tarde. Esse dia eu tava falando com uma amiga minha no telefone e ela até falou Carol, você ainda não arrumou a casa? O que, que tá acontecendo com você? Aí eu falei, pois é, mas é que eu não sou mais permitida pelo meu marido de escolher um pinheirinho sozinha. Não, brincadeira, não foi por isso. Foi porque a gente, ano passado, eu coloquei o pinheirinho. Quando foi, amor? Acho que no final de dezembro, né? De novembro, óbvio. Aí, quando chegou o dia do Natal, o pinheirinho já tava tão feio e seco que a gente, tipo, comemorou o Natal. A gente comemorou no dia 24. E daí, dia 25, literalmente, eu tirei todos os enfeites, guardei tudo e pedi pro Dani e pro Sam jogarem o pinheirinho fora porque já tava muito feio. Então, o que aconteceu esse ano foi que, bom, vocês já viram, né? A gente teve que se render a comprar um pinheirinho artificial. Eu acho que ficou bem bonitinho. Pra mim, na verdade, Natal realmente é a melhor época do ano. Eu sei que é, parece clichê, eu sei que é de muita gente, mas pra mim é a, é a época mais especial. E eu gosto de comemorar isso enfeitando a minha casa e deixando a casa inteira é, de forma que me lembre que é esse, essa época especial, entende? Eu gosto de sentir esse clima natalino por tudo. E o Natal é especial pra mim, assim, os enfeites, principalmente a árvore, pra mim, é tão importante porque quando eu, na minha infância, a infância inteira, a gente... passava sempre o Natal na casa da minha tia, da tia Amelie. E era sempre lá, a tradição, era sempre as mesmas pessoas da família que iam. E pra mim era sempre tão, tão, tão especial ver a árvore dela, porque ela eu acho que ela era a pessoa assim que enfeitava a árvore de forma mais bonita que eu conhecia Eu adorava ver aquela árvore, ela sempre tinha umas árvores muito grandes, assim Eu acho que é por isso, sabe, que eu tenho esse... eu gosto, eu curto demais fazer árvore Porque me lembra daquela tradição, pra mim é tradição, sabe, não é só brilho, não é só ter um ornamento novo todo ano ou sei lá o que, é aquela tradição, é família junto, é ah, não sei, é gostoso, eu, eu gostava demais, então eu gosto de fazer essa tradição aqui em casa também Então, natal não falta árvore aqui em casa, não pode faltar E eu vou mostrar pra vocês rapidinho quais são os meus enfeites preferidos e a história de, por trás de cada um deles Essa bola aqui, por exemplo, eu comprei, a gente comprou esse ano na feira de natal de Basel Esse, esse esquilinho também, comprei na mesma barraquinha que essa bola Foca, meu filho. Isso. Daí esses daqui, por exemplo, a gente, achou, a gente ganhou essas estrelas de brinde na estação de trem de Berna. E elas eram, assim, só as estrelas de madeira, né? Acho que vinha com uma bolachinha, não sei. Aí eu peguei e pintei. Ficou bem... bem mais ou menos, assim. Mas eu pintei e coloquei o nosso nome. E <risos> já tô destruindo a árvore aqui. Acho que foi mal colocado, sabe? Eu não tô tirando o lugar, eu encostei e ela caiu, foi mal colocado uhum. Esse enfeite aqui, a gente comprou esse ano lá no Monte Saint Michel Com o meu irmão quando a gente foi lá visitar, a gente tem vlog também dessa viagem Lá na França Esse daqui eu acho que é o meu preferido hoje em dia A gente comprou também esse ano na feira de Basel Quando a gente tava lá com os nossos, nossa família, irmão do Dani e a Dani. E tem muita coisa aqui em casa também que foi feita à mão pela minha tia ou pela minha mãe. Essa toalhinha aqui, por exemplo, ela foi feita à mão pela minha tia, pela tia Anely. Essas botas aqui foi a minha mãe que fez, né, que bolou assim ah, então é isso né mais ou menos eu só queria mostrar para vocês meus enfeites preferidos e por que, que eles são os meus preferidos obrigada por assistir gente esse é o final do, do vlog de hoje amanhã tem mais se vocês gostaram do vídeo sigam curtam e compartilhem e dão joinha no vídeo porque isso ajuda também realmente o canal a crescer e uma boa noite para vocês todos uhum. até amanhã beijo até. tchau tchau